A gente diz que é golpe por quê? Porque nós estamos num processo que é um processo político onde não existe crime de responsabilidade contra a presidenta. É então, um conjunto de pessoas que resolveu tirar a presidenta independente de provar crime. Sou Tereza Campelo, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estou no governo é, Lula desde a transição. Fui do grupo que criou o programa Bolsa Família, Programa de biodiesel, é, Luz para Todos, tantas outras políticas sociais voltadas para a população de baixa renda. Agora estou no Ministério do de Desenvolvimento, à frente do Ministério do de Desenvolvimento Social e Combate à Fome desde o início do governo da Presidenta Dilma. Primeiro, eu acho que é uma uma honra e um orgulho muito grande estar à frente de um ministério que Conseguiu tanto, as pessoas às vezes medem seu programa né? Não, Tem tantas pessoas sendo atendidas São tantos bilhões de reais que são investidos Quando a gente olha... As ações que a gente é, leva à frente aqui no MDS já tem impacto real de mudança na vida das pessoas. Isso é, o, é uma coisa muito importante, que o Brasil nunca conseguiu medir políticas sociais. Hoje a gente fala assim, oh, o Bolsa Família conseguiu reduzir em 60% a mortalidade infantil. Quer dizer, quantas crianças você deixou... Né, Impediu que morresse. Hoje a gente já reverteu o déficit de estatura que As pessoas diziam que o nordestino era pequenininho que era uma subraça Hoje a gente sabe, tem como provar Que era falta de comida, que era falta de saúde Que era falta de acesso E isso já está acontecendo no Brasil Então hoje é, eu acho que Meu maior orgulho é poder falar desse lugar né, Que é 13 anos de política Já conseguiram mudar o Brasil e eu acho que a gente tem muito ainda para fazer, porque o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. eu é, Quando a gente é, vê os debates, principalmente nas redes sociais, mas né, o debate na rua acontecendo, ele é, está acontecendo hoje por um assunto tão importante, tão sério. Né, que é o, o, o rompimento da democracia no Brasil. E o, a discussão, o conteúdo do debate, ele é um conteúdo extremamente machista. Então, as pessoas vão se referir à presidenta usando os termos mais chulos possíveis. Você não, não consegue. Como as pessoas não conseguem dizer ela fez tal coisa e isso é errado, eles né, xingam a presidenta. Isso eu acho que é, se fosse um homem, não estaria acontecendo. A gente está numa agenda no Brasil, que é uma agenda ainda, eu diria, um programa mínimo. Né? Tem uma agenda de construção de uma rede de proteção social, que é o Bolsa Família, junto com ela um conjunto de outras ações se organizaram, construindo o que a gente chama do Brasil Sem Miséria, que é levar oportunidade para as pessoas. que é levar água através das cisternas e o água para todos, quer levar qualificação profissional, é acesso à energia elétrica. Você está tratando de um conjunto de políticas para dar oportunidade para as pessoas que sempre foram excluídas. É, eu acho que, que interromper esse processo né, ainda tão é, inicial é né, perder a chance de de fato transformar o país numa nação desenvolvida, né, que ter seu povo com acesso à educação, à saúde, com qualidade de vida, que é o que a gente estava começando a construir. Isso é muito inicial, portanto, ao quebrar nesta altura né, do, do, dos acontecimentos, como é muito começo, você realmente desorganiza. A gente não tem tempo, em 13 anos, você não consegue em 13 anos resolver 500 anos de exclusão. Né? Então, as coisas ainda eram muito incipientes. A instituição, né, a inclusão da sociedade ainda não estava entranhada em todo o Estado brasileiro. Então, a quebra de, desse, desse modelo... É, pode significar um retrocesso gigantesco na construção de políticas públicas no Brasil. Eu, para falar bem a verdade, eu estou revoltada. certo? Eu acho que é, é indignada com essa situação. É Isso não é justo com a presidenta, não é justo com comigo, mas principalmente não é justo com a população. Isso está sendo feito a revelia da população, está sendo escondido da população brasileira os verdadeiros motivos desse golpe. Né? E... É, você está falando de milhões de pessoas, As pessoas falam, ah, os milhões que votaram. Mas não é os milhões que votaram, é os milhões que precisam do Estado, não porque sejam preguiçosos, não, mas porque foram excluídos e agora estavam começando a ser incluídos. Esse processo de golpe é um processo de exclusão da população da rede de proteção e da rede de desenvolvimento social no Brasil. E o povo tá, não sabe disso.